E aí pessoal, beleza? Aqui é o Zé Ortizia, trazendo mais um vídeo pro canal, sejam seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Galera, eu tô um pouco meio sumido aqui no canal, né? Faz seis dias que eu não posto um vídeo aqui pra vocês Me desculpa, né mano? É porque arrumando arrumei um serviço, graças a Deus E eu tô trabalhando, né? Daí às vezes querendo, não dá pra postar muito vídeo Mas garanto que eu vou comprar uma câmera e, mano, vou fazer uns vlogs pra vocês, vou fazer umas coisas top, tá? Mas... Eu quero explicar o motivo porque não tá tendo vídeo e eu vim pedir um favor para vocês aqui, beleza, galera? Espero que os meus seguidores, que são 3.322 pessoas, né? Pra ser mais exato. Me sigam lá no Instagram, mano. Eu preciso de 200 seguidores, né, Tá tendo uma promoção aqui de um tênis aqui, no, é, aqui na minha cidade, assim. Quem tiver 200, 200 seguidores e 50 curtidas em uma foto em menos de dois dias... Vai ganhar esse tênis, mano, é um tênis da Nike E eu queria pedir essa ajuda Pra vocês, Se, se você puder Me ajudar, eu vou ficar bem grato O Instagram é esse daqui Galera, falta só 90 seguidores Mano, falta bem pouco Porque eu divulguei muito esse Instagram Se você puder me ajudar, é só ir aí Na descrição, me seguir aqui Não vai custar nada, mano, me segue aí Por favor, tem uma conta fake Me segue e me dá um último É, na última foto que eu postei Vai lá e dá um coraçãozinho, cara mas tá me ajudando muito, mano. Eu editei bem essa foto aqui, né, no Photoshop, isso aqui. não é eu assim, pessoal, mas não, vocês estão vendo aí como que é. Mas, cara, por favor, me ajuda aí. Ou você que tá assistindo o vídeo, gosta do canal, gosta do que que eu posto aqui. E vou falar uma novidade boa pra vocês, galera. Eu tô fazendo que ver um certo pra nós. Um serve de DD Tank. Graças ao serviço, eu vou conseguir fazer o um certo Vai demorar um pouco, mas vai dar certo, mano. E muito obrigado por quem me apoia, por quem gosta aqui do canal Sempre tá deixando like nos vídeos, ativando o sininho, compartilhando, tá? Porque vocês me ajudam muito, beleza, galera? E queria falar uma coisa pra vocês, a gente tá com 3.322 inscritos Muito obrigado, mano, por quem tá se inscrevendo, mesmo eu não postando vídeo Mesmo eu estando parado um pouquinho aí vocês estão ainda compartilhando o canal, deixando o um like aí, assistindo os vídeos que vocês gostam mais, muito obrigado mesmo, na sinceridade, mano. E eu vou, eu vou falar agora sobre os motivos de não estar tá saindo os vídeos aqui. Os motivos é porque eu não estou tendo tempo e também demora, galera, para você editar, uma, editar o vídeo e fazer a capa. Ah, o vídeo demora duas horas para editar, essa capa aí demora quatro horas para ser editada no Photoshop, beleza? Porque depende dos efeitos Porque se você não quer trazer um trem toda vez parecido Você tem que trabalhar nessa coisa, né? Daí demora um pouco Mas pode ter certeza Porque a hora que o server for montado E também rolar as coisas tudo certinho Eu não vou dar tanto spoiler Porque tipo assim, né? Eu quero fazer o server, depois lançar e tal Mas vai dar tudo certo, galera Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui E também tô pedindo essa ajuda para meus amigos aqui que seguem o meu canal Beleza, meus amigos? Então me ajuda porque eu sempre vou estar animado aqui para trazer o melhor conteúdo para vocês. E eu estou comprando uma câmera. Eu vou trazer daily vlogs é, para vocês. Eu vou ver se eu consigo crescer nesse rumo. Porque eu, eu consigo editar bem. Consigo fazer umas coisas legais. E tenho um bom humor para fazer alguém feliz aí do outro lado, beleza? Então, muito obrigado para quem assistiu aqui esse vídeo. Cara, por favor, vem cá e me segue. E dá um curtida aqui na. Na fotinha do Instagram. Não é pra mim ter uma faminha no Instagram. Só pra mim ganhar essa promoção que tá tendo aqui na minha cidade, beleza? Se você gosta do meu canal gosta de mim, me segue aí, mano. Cria uma continha fake, sei lá. Só cria uma conta no Instagram e me segue, tá bom? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Um abraço do Senhor Tietê. Espero por novidades que daqui com o tempo vai ter, Tchau. <risos>